É galera, esse dia chegou O dia de eu falar algumas coisas que sim eu já disse Mas que a gente sabe que na internet, dependendo do lado que você for Você precisa falar um milhão de vezes a mesma coisa para enfatizar algo óbvio na cabeça de alguns A gente sabe que nem com todo mundo vai funcionar Então eu tô aqui tentando mais uma vez explicar para Fazer isso grudar na cabeça das pessoas, certo? Então, vamos nessa... Ah, e também eu não vou falar coisas que eu já disse, eu não vou ficar só repetindo, não. Eu vou falar novas coisas, sim. Porque teve coisas que eu descobri que eu fiz de errado, né? A gente descobre que a gente erra, né? A gente... isso é uma coisa que eu falo, né? Eu não sou perfeito, eu sempre digo isso nos meus vídeos, e ainda digo mais. Eu digo que hoje em dia eu faço muitas coisas erradas, e infelizmente, né, isso é uma coisa horrível, mas... não no geral, mas... eu cometo muitos erros, falo coisas erradas pra vocês, que eu só vou me tocar de que são erradas quando eu crescer, quando eu amadurecer mais, quando eu estudar mais. Então, é complicado. é meio tempo da treta, que já fazem quatro meses... Eu acho que o que eu mais fiz nesse quatro, nesses quatro meses foi trabalhar em cima disso, foi ver vídeo, ver prova, é, correr atrás disso, correr atrás daquilo. Foi uma das coisas que eu mais trabalhei foi assim. Uh, milhares de horas, sinceramente. Foram muitos dias de trabalho ao todo contado, foram muitos dias da minha preocupação, deu de pedindo opinião dos outros, deu de indo ver vídeo, deu de buscando prova, deu de vendo isso, de eu vendo aquilo. então eu, eu tô numa maturidade maior, né Então eu acho que agora sim eu vou conseguir falar algumas coisas interessantes E falar algumas coisas que eu errei Sim, o Mr. Peter errou para você que achei que o Peter não erra Sim, o Mr. Peter erra E bastante, e bastante sim eu erro Nesse caso, portanto Muitos dizem que... Eu vou explicar algumas coisas, tá Eu vou fazer uma nota de explicação aqui de algumas coisas que eu não expliquei Ou que na época eu soltei e ninguém ligou Esqueceram, né? Como se eu não tivesse falado Então eu vou replicar e falar umas coisas novas Primeiro de tudo, o pessoal Não entendeu a minha argumentação e o meu ponto Isso não adianta, tá? Isso eles não entenderam, mas daí eles falam até hoje Ah, você acusou eles sem provas Olha, eu vou falar a minha opinião aqui Eu acho que isso até pode dar ruim pra mim, cara Se eu falar, mas... Pelo sinal de Santa Cruz, livramos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vou falar mesmo assim né? Eu, na minha visão, quando eu fiz o Exposed No exato momento que eu postei Eu, se eu, eu, vendo agora, eu falei, cara tá assim, Não não é uma coisa que dava para enquadrar tanto no que eu tava querendo, sabe? faltava algumas coisas E daí eu fiz cagada, sim eu fiz nesse ponto de vista estratégico, não moral Eu nunca faria algo porque ah, eu odeio o Haluca, poxa, não Eu... eu acabei por... fui pressionado, uma pressão imensa para soltar aquele vídeo nos bastidores tá, nos bastidores, imagina a cabeça, imagina a minha cabeça, gente, tenta se colocar no meu lugar, imagina você, tá, você é um youtuber ali, quantos inscritos que eu tinha? 9 mil, você tá voltando, você tá tentando trabalhar, tá tentando crescer, e de repente tem uma treta gigante, você noticia isso, você dá o seu ponto de vista, esse vídeo vai bem, e vem o cara que apareceu na treta para milhares, centenas de milhares de pessoas, e pede para você ajudar ele a dar uma resposta para um pouco. É a mesma coisa. É a mesma coisa que tá lá os Estados Unidos brigando com a Alemanha, tá? Guerra. E daí a Alemanha vem e chama a Hungria. Não, a Hungria vem aqui, vem aqui ajudar a gente e óbvio, na Alemanha peia, tá, fala assim: "Hungria, aproveitar que você é é pequeno, mas mesmo assim você é moral, Hungria. Você é assim eu, a gente da Alemanha respeita você. E a gente quer a sua ajuda. Como a gente viu que você é, é gente boa. A gente quer que você faça isso daqui. Pra tentar nos ajudar. Imagina a Hungria. Imagina. Puta merda, cara. A Hungria ficar, meu Jesus, né? E nesse caso. Na, na eu agi pelo que eu achei que ela era certo. Porque por segurança. <risos> não ia nem me meter. E não só, eu sabia Isso era, um, era uma coisa que Sabe aquela intuição transcendental que a gente tem dentro da gente? Eu sentia que eu ia me fe... Eu sentia Eu sentia que, olha, o meu vídeo pode ir longe Eu posso conseguir uns 10 mil inscritos, mas vai ter muita gente me xingando Eu tentei privar o máximo de informação minha Eu não consegui por causa de uma cagada absurda por causa de uma burrada que meu celular quebrou, provavelmente parece coisa do capeta, meu celular quebrou na época, um diante antes do vídeo, e ela faltava coisa pra eu privar, quebrou sem motivo nenhum, e isso foi louco, e mesmo assim eu falei, cara, seja o que Deus quiser, eu vou postar, eu acho até que o pessoal vai entender me iludir né, me iludir, o pessoal não aceitou e daí as informações que restaram Usaram contra, contra mim para me ferrar Pro Pablito vir me ameaçar oh, Tudo mais Então Então é, Foi complicado e, eu, e não só, se você for perguntar para os meus amigos Da época O jeito que eu tava Olha, eu tava, eu, não só a minha vida pessoal tava complicada, tendo que trabalhar, tendo a, a, trabalhar no canal, no mesmo momento que eu montava o caso, no mesmo momento que eu tinha que fazer as investigação, tá? Eu com um amigo meu, a gente ficava horas no servidor do Haluca. Então, o meu ponto naquela época não era, de, per, perdão, não era tanto de provas factuais, né? Isso é uma coisa... Que a gente consegue constatar um fato por meio de lógica, não precisa ser dados e números, né? A gente sabe disso. Por lógica você consegue, e inclusive com testemunhas. Então o meu ponto, a minha base, não era tecnicamente o Haluca, um vídeo do Haluca falando, ai ah, gente, eu, eu. Eu. Eu acabei deixando. fazendo vista grossa Para Pedro. Não, não era esse meu ponto. Meu ponto era lógica, era mostrar que a investigação ainda estava em andamento e todo mundo ignorou isso. Todo mundo falou, tá, dane-se, esse é o ponto dele, vamos, vamos destruir o Pedro. Então, assim, né, mesmo é óbvio, não, não vamos, vamos ignorar, né. E o meu ponto foi muito construído e isso é uma coisa que, assim, cara, eu fiz errado isso realmente, né, <risos> eu fui levando coxa, né, no, muita parte da investigação Tava difícil, né eu, eu, Como eu disse, eu e minha amiga, a gente ficava horas Vendo o servidor da Haluca Entrando com conta fake, falando com um, falando com outro Pegando informação, fazendo call para se reunir, para falar sobre E era complicado E a minha base Foi, foi sustentada muito por conta de, de uma De uma coisa muito orgânica Se você for ver a tese do Haluca Você vê que não foi orgânico você vê que as pessoas que defenderam defenderam ele, ou por causa do, do hype, ou por causa que adoram ele. Já eu, eu era um Zé Ninguém. O que mais tem naquele vídeo? Eu posso pegar os comentários aqui pra vocês. Testemunhas. E eu recebi no privado ainda um monte de outros prints de testemunhas. Um monte, um monte, um monte. né Eu recebi o pessoal dando... Então, essa minha tese... Coisas que concordavam com ela e que levavam ela foram as testemunhas, a lógica, né? Tanto que eu não sou um cara programador, eu não vou conseguir hackear, eu não, eu não era o cara que tinha os contatos, então assim, essa era a minha parte, a minha parte eu fiz. E muitas coisas eu errei, né? Errei no, no tom, errei no estilo, né? errei na forma como eu fiz, isso eu errei. Mas no todo, na argumentação você tem o direito de achar que eu não ganhei, mas você achar que a louca, ganhou, assim, é meio absurdo. Porque no mesmo momento, só se for por feeling, porque no mesmo momento que a minha tese era pintada como confia, confia no pai, confia, confia aqui, a do Raluca era baseada no quê? Era baseada no não, não confia. Gente, olha ali ele. Então, vamos, vamos lá. A minha tese era baseada no confia, e eu não fiquei dizendo, olha, gente, eu, eu podia montar uma lógica aristotélica que a maioria das pessoas não entender, mas que se, ia ser real que falo, olha, pessoal, o Raul é isso daqui, ele não apoia isso, mas ele apoia isso, isso leva isso, leva isso, que leva isso, que leva isso, que provavelmente leva isso, eu poderia fazer isso, mas eu falei, não, eu vou ser honesto, vou usar uma lógica mais compreensível, uma lógica mais uh, realmente sobre o caso, e não entrar muito em questões, em questões, em questões, e aí ele entrou em questões, me ligando com pessoas que eu não tinha nada a ver, usando, vinculando a mim ele caçou a minha imagem, ele caçou pra tentar me expor pra 300 mil pessoas E ele fez isso com gosto né? E sem um pingo de compaixão Porque eu Eu fiz o vídeo e disse Pessoal, a gente tem duas opções O Raluca é um cara Poxa, realmente deplorável? Ou acabou que aconteceu? E tudo bem Foi uma guerra. E eu sempre disse A gente não, não deve deixar ninguém de receber perdão Daí eu disse: Olha, Raluca, tu. Se realmente os caras fizeram isso nas tuas costas, tu não soube. Eu, eu, eu refaço meu exposed, eu vou ao lado. Se eu vejo que tu realmente. Uh, tá certo, eu falei isso. E ele não, ele já veio de. Com as travas da chudeira, né? Na minha canela. Então é complicado. Muita gente acha que eu tenho birra do Raluca. Não, cara, eu tô, eu tô tranquilo. Eu, inclusive, assisto, assisto os vídeos dele e, infelizmente, doisada <risos> assisti Assistir um, um, um vídeo dele esses dias, cara... Tudo bem, eu não concordo na maioria das coisas com ele, mas... Ele tem talento pra certas coisas, isso eu não vou negar. Eu não vou dizer que ele é um monstro. Eu acho, sim, que ele tem pontos morais muito falhos. Mas não é porque ele fez coisas... Ó, o que eu fiz com ele não, não chegou nem aos pés do que ele e a turma dele fez comigo. E, mesmo assim... Eu dou risada, rezo por eles todas as noites. Uma coisa que não, o pessoal fala: Meu Deus, como que o Mr. Peter faz isso? Mas é isso. Aí, ah, voltando naquela parte lá do, de quando eu tava fazendo o Exposit, eu tava basicamente sozinho. Tive um apoio emocional ali, mas de estrutura E se isso é uma coisa que realmente eu fui burro, porque eu vi um pessoal me chamando de burro. E num sentido eu fui sim Sabe por quê? Primeiro, com a pressão tá? Imagina a pressão E isso eu pensei várias vezes antes de soltar Eu pensava, cara Será que eu sou o cara certo pra fazer isso? Será que eu tenho capacidade pra fazer esse exposed? E as vezes que eu pensei que se era verdade ou não Que eu fui estudar, só nem, nem tô contando né? Porque isso foram horas e horas Mas O quanto de vezes que eu pensei, cara Será que É, é realmente pra mim? Porque eu tava sofrendo muito, cara. Sofrendo muito. Não tava me destruindo mentalmente. Foi semanas muito intensas e quem quem tava comigo, sabe? Eu trago dos meus amigos que tava completamente maluco. Mas um pouco o Exposed era uma bomba relógio. Daí eu fiz a cagada de soltar um pouco antes. Com antes parte das outras, esperada isso um pouco pra postar. A gente teria conseguido reunir muito mais coisa. Talvez ter feito um ataque melhor Né Daí ter, a história teria sido outra Mas eu tava muito mal, infelizmente Eu, eu fiz isso E daí provavelmente os caras foram intimidar Quem tava fazendo as, as outras investigações eles Acabaram nem mandando pra mim Daí Desandou tudo Daí só eu que continuei lá Levando o caso pra frente, falando Vamos pessoal, vocês não estão vendo aqui É isso, isso e isso, e levando com as coxas Né É o que eu tava fazendo então, cara é, é extremamente complicado E daí eles ainda dizem que eu Eles não entenderam até hoje Do que, que eu acusei ele O que, que eu acusei o Haluca hum? Vocês não entenderam até hoje Eu acusei ele de comunista Não, não acusei Eu dei uma hipótese e disse Olha pessoal, isso daqui que ele fala é, é isso né? Eu dei hipóteses Quando eu falei que eu tava dando hipótese Eu falei hipóteses E a minha interpretação na verdade Sobre o Haluca era hipotética, porque você lembra que eu disse que eu, eu dizer que tinha dois caminhos ou ele realmente estava ciente e aí ele é um degenerado completo ou foi feito nas costas dele e ele não quer admitir porque ele está com medo de se ferrar, sei lá, está sendo ameaçado não porque realmente a questão era que quando eu soltei eu não sabia ao certo se era o Haluka. Eu usei no nome dele porque ele ele era o responsável. Eu sabia que, e a Davi, o assim, o pessoal veio e falar, opa né? Mas a questão era do server Do server e como o Haluca também, era o que ia acontecer no server E, será que o Haluca, quer dizer que ele tem, ele tem, mas o que que ele tem nisso? Daí a gente cobrou o posicionamento E qual que foi o posicionamento dele? <risos> sabe Foi muitas coisas até que, dá pra gente validar, falar, tudo bem mas teve outros que ele simplesmente. Simplesmente deixou passar e tratou como se fosse piadinha, respondendo, né? E daí todo mundo falou. Oh, olha como ele é inteligente. Certo? Então é isso, né? Eu realmente é um exército de homens, só tive ajuda. Eu tive apoio aí de, um, de uns youtubers muito maneiros, os meus amigos, sim. Mas eu era um canal, era o único canal, acho que era o maior canal que tava tratando disso e levando pra frente. Não tem, né, cara? Então, quando eu me pergunto, se você fizesse hoje, você faria de outro jeito? Cara, com certeza. É. Eu até faria uma... Pegaria mais testemunhas, não que eu acho que eu ia ganhar. Mas que eu, talvez a minha reputação não ficasse tão ruim. Né, mas com certeza eles iam considerar o Haluka o cara maravilhoso como sempre né eu não, isso eu não ia conseguir impedir contudo eu ia conseguir fazer uma coisa melhor tanto que eu tô com um momento mais estável eu tô com um, um como é que se diz Tô com um setup não sei se é assim mas eu tô com uma arquitetura maior aqui para conseguir fazer ah, poxa vida eu tava ferrado não tinha arquitetura, não é arquitetura não. Estrutura, é estrutura Eu tava sem estrutura pra fazer mental Psicológico, espiritual, tudo, tudo, tudo Né? Até pro próprio canal tava complicado Demais, demais, demais, demais Imagina Do nada sua vida virou de ponta cabeça Você vê um monte de criança Um monte de pessoas do nada te enaltecendo Meu Deus, que maravilhoso, daí no, no outro dia Já tá todo mundo te xingando e daí, Tu fala, meu Deus do céu, que merda dessa Né? é extremamente complicado Extremamente complicado Daí o pessoal começou a fazer um Os os de meus são, são ridículos, né? Eu acho que a gente nem precisa entrar nesse ponto Que é completamente ridículo A questão é que, que tem debate E que tem um monte de nuances que pode você viu, eu fiz uma análise aqui Só contando algumas coisas, nem contando o caso todo Eu estudo de vídeo né? Mas olhando agora, se você for olhar de um ponto de vista honesto, você vê que quem tinha mais lógica, mais provas, mais testemunhas, que se montou de uma forma mais orgânica e menos suspeita, né, foi a minha. E que mais, foi uma, assim que se demonstrou a cara tapa, como eu disse, eu disse de uma certa forma, eu fui sem burro. né? Eu fui, não que eu não tenha sido moral, eu fui extremamente moral. né? Porque às vezes a gente não tem maldade. Às vezes a gente é meio boomer, que nem eu, eu, sou boomer, cara. eu fui e fiz. E a cara tapa. Me preocupei em mostrar a verdade e acreditei ainda. Não, pessoal, eles, alguns vão entender. Não, foi pior do que eu pensava, cara. Foi pior do que eu pensava. E eu resisti. Aí que tá. O pessoal acha. Ah, ele queria ganhar dinheiro. Eu não mandei de ser um centavo dessa treta. Vocês acreditam? Indiretamente, agora que eu tô voltando com o canal, falando sobre ela... Em alguns pequenos vídeos que eu... Nem tô falando... Nem sei se eu vou monetizar esse vídeo aqui, na real. Mas a questão é essa, né? O pessoal fala que eu queria ficar famoso. Eu fiquei famoso? Eu fiquei aí, mas... Do que adiantou? Meu canal continua a mesma coisa. Então, assim... Eu tava crescendo num ritmo que se eu continuasse, eu ia virar um canal grande. E, talvez eu estaria com 50, 60 mil inscritos hoje. Eu tava, assim, num embalo muito bom. Muito, muito bom. Né? daí, isso foi extremamente prejudicial pra mim, eu sabia, eu sabia que ia ser, que tava sendo, mas eu falei, cara, infelizmente eu não consigo largar e se não for eu, quem vai aceitar essa bomba? né, precisa ter precisava ter muita coragem ter muito peito, ter muitas bolas pra acertar aquela, aquela bomba lá e falar, bater no peito e falar eu vou realizar isso daqui aos trancos e barrancos nem que eu tenha que fazer sozinho como eu fiz, eu fiz isso eu fiz, eu fui pra cima e não, e não teve outra, me inspirei no lata da boca do lata e fui pra cima. Então é, é, é complicado, cara. Daí o pessoal fala, tá, você falou tudo isso, mas é as respostas do haluka cara. cara, se você quisesse falando sério, eu poderia contar e analisar cada ponto, eu poderia chamar testemunha, se eu quisesse reviver esse caso, chamar assim, eu ficaria uma, sem, sem brincadeira, umas sete horas falando sobre, sobre as nuances, sobre o que aconteceu, porque é um caso muito extenso. E os meus conteúdos que eu falei sobre foram muito mais ricos que o do Haluca. O Haluca fazia o vídeo o quê? Ai, isso daqui ele pode ter forjado, ele pode ter forjado, ele tem a possibilidade de ter forjado. A gente sabe que não é assim que se prova na justiça, né? A gente vê um... Porque se você for pensar, tudo pode ser forjado hoje em dia. Então você acha lá que um cara é investigado de, de ter uma ligação de propina? Você acha que ele, ele pode vir e falar, ah, isso pode ser forjado. Aí tá, daí, você tem que provar por que não é forjado. Você tem que trazer testemunhas, lógica. Ele não fez isso. Ele fez mais brincadeirinha do que o... E eu fiz horas e horas de conteúdo. Rico de conteúdo que eu realmente estava... Não só falando de uma forma sincera, sem roteirinho como ele. né? E, e ainda falando coisas realmente boas. Assim, né? Argumentação boa. Pensada, bem pensada. Eu pensava bastante antes de falar. E daí o pessoal fala, tá, tá, tá, tá, tá. Se você é o justiceiro, você é o cara top, por que você não levou pra justiça? E outra coisa, por que você fez isso? Fado masoquista, você gosta de apanhar, já que você sabia que era... Vamos responder. do masoquismo. Eu confesso que nessa porra, cara, por que eu não consigo? Parece que eu sou destinado, cara. Eu sou destinado nesse mundo a vir aqui me ferrar lutando pela verdade. É impressionante, cara. Na minha vida, se eu não lutasse pela verdade, se eu quisesse um degenerado, seria muito boa. Poxa vida, eu poderia ter um canal gigante. Nossa, eu poderia, cara, financeiramente, né? Materialmente eu tá voando, cara, essa é uma vida fantástica. Mas eu não consigo. Eu não consigo. É uma coisa que não dá. Tá dentro de mim. Para muitos ateus vai parecer relevante, mas para mim, cara, não dá, não tem. Se você conhece, aí me diz a fórmula, porque o quanto de vez que eu pensava, pô, eu só queria ter uma vida normal, sabe? E eu digo pro pessoal, eu disse isso na minha última aula, lutar pela verdade só vai te destruir, num ponto de vista materialismo. Vai piorar a tua vida, vai trazer muito mais responsabilidade, vai potencializar os teus problemas, né? vai te deixar mais sozinho, então assim, é, é extremamente complicado. E eu, mas eu não consigo largar, eu não consigo largar esse osso. E a questão de por que eu não levei pro fórum? Bom, isso é uma coisa que qualquer pessoa que saiba vai te dizer. Não tá andando nada. Investigação não anda. Hã? Bom, você vê com o PC isqueira, olha o tamanho do PC isqueira. Os policiais me demoram um mês para entrar na casa dele. Mal fizeram uma investigação virtual. Não fizeram nada. E o PC tá aí, solto. Imagina com o Haluca, com o Haluca que é menor ainda. Vocês acham que seria diferente? Pelo amor de Deus. Né? E além do mais, o fórum também está fechado. Né? Então, foi por isso que... Eu acho que os dois lados não quiseram levar, porque a gente sabia que não ia dar em nada. Né? Não ia é nada. Só ia gastar dinheiro. Né? E olha lá, que o fórum estava fechado. Não sei se ainda está complicado. Então... Eu venho aqui nesse vídeo para explicar algumas coisas. Para falar essas adições. não é Porque o pessoal não entendeu a minha tese. A deles... A dele, eles entenderam de uma outra forma. Eles glorificaram a tese dele. Sendo que ele falou coisas coisas simples. Ele nem construiu uma base lógica. Eu, Se você entende de texto... Se você entende de lógica, de argumentação... Você vai ver que, poxa... Nesse sentido... Independente de analisar os fatos, foi muito mais coerente, foi muito mais conciso. Mesmo tendo um monte de seguidor, tendo grana, grana, grana, grana, Pedro foi lá, todo ferrado e fez isso. Né? Teve muitos erros, teve. Mas jovem, né? não, não vou mentir, na época eu tinha menos experiência ainda. Né? E acabou que deu nisso. Então. É isso aí, pessoal, acho que não tem mais muita coisa para falar E, sinceramente, vamos para um ponto final nisso Porque o pessoal me chama de homofóbico Isso daí eu, eu nem vou me meter a responder Porque é ridículo, né, gente Isso daí eu não, eu, é, é ridículo Agora, o caso do Haluca Isso é uma coisa que eu expliquei Eu nunca me me privei a explicar Sempre quando um cara veio e falou Pô, mas me explica isso, por que, que tu fez isso? Eu fui lá Cheguei a conversar tranquilamente com um cara que cometeu um monte de crimes contra mim Me acusando de coisas assim Que eu poderia processar ele Infinitamente Não, não processei, não só por causa dos, dos dois fatores, mas também Conversei com ele E tentei explicar Óbvio que não deu, né, porque o cara já é completamente burro, bitolado Não ia aceitar, né É isso E eu vim expondo, eu venho ainda Dando um, um arremate final nessa treta que eu já vim falando em vários vídeos, por exemplo aqui, ó Vídeo dos canais de opinião Canais perigosos Resposta suavemente comentado Kill na voz A verdade sobre o pablito, a verdade sobre o contente Tudo isso é as envolturas Dessa treta Ah, ter canal no YouTube, então esses, esses vídeos que eu tô fazendo todos Se você juntar, você vai formar uma mensagem gigante Que eu tô tentando passar sobre, sobre isso, porque A gente tinha que se lembrar o contexto Que aquilo tava sendo feito e enfim, tudo mais, né, talvez, talvez eu tenha errado em botar exposed, né, que pra mim, sou meio boomer, gente, pra mim tinha outro significado, ah, eu tô expondo algumas coisas aqui, que o Haluka fez, que tinha sob a responsabilidade dele, e daí vamos ver a resposta dele, essa era a minha visão, o pessoal que foi lá, esperando a vida, esperando que eu chegasse a dar a bunda pra eles, né? Eles estavam esperando isso. Meu Deus, de do aluco, o Pedrão vai chegar e vai dar a bunda até pra o que vai ter. Pelo amor de Deus, né, gente? A minha tese não era essa. E isso é uma coisa que eu venho explicando, de forma intelectual, de forma inteligente, de por que o pessoal não captou isso, de por que, que não adianta tentar brigar com essas pessoas, de por que, que eles fazem isso. De quem eles fazem parte, isso eu tudo tô explicando nos meus vídeos, ó. Tô explicando faz tempo. Isso meu Deus. Então, é isso, né? Bom, você vai. Você vai ver um monte de injustiça contra mim. Eu não vou falar que eu sou santo, tá? Mas nesse caso.. Nesse caso, eu. assim, sinceramente. Que eu me tomei conta que eu fiz uma coisa errada é né, para ser considerado um ato moral? A gente é que primeiro analisar o contexto então o contexto eu, tava em... eu assim eu poderia cagar fazer tudo de um ponto de vista estratégico é né, porque eu estava sendo ferrado e ainda por pessoas normais lida né para a gente considerar um ato moral ou não a gente precisa, precisa saber a matéria a intenção e o contexto o contexto validava matéria nem tanto né porque se tu vai fazer um ato ruim obviamente a matéria é ruim Agora eu tinha uma intenção boa. Eu, sinceramente, pessoal, sinceramente, se houvesse aqui, eu, eu ia falar. Né? Mas eu não. Assim, eu não me lembro. De algum, porque o contexto validava. E mesmo assim eu não me lembro de uma coisa que eu fiz com a intenção errada em nenhuma matéria que eu fiz. Né? Eu sinceramente não me lembro. Talvez ter xingado alguns caras, ter agido com grosseria. Isso sim, e é uma coisa que muitas pessoas vão dizer: não, isso daí é normal, Peter, isso daí não tem problema. Eu, como um cara extremamente moral, que eu tô tentando cada vez mais me, me aproximar da igreja, acho erro. É, tento melhorar. Muito zoeiro, eu tiro muito sarro. Então, isso é, um, é um problema que eu tive que isso daí você pode analisar como. Talvez. pouco moral, né? Talvez é a, é a coisa mais moral que você vai conseguir achar minha nesse caso. Porque de resto eu fiz o quê? Eu comentava nos vídeos quem ouvia que que fazia vídeos que eu podia processar Os caras falava cara, bom vídeo Só tu falou coisas erradas sobre mim Se tu for mais autêntico Tu vai crescer nesse estilo O cara ia lá, o cara ia me xingar Eu dando uma crítica, apoiando o cara Dava o like né? Conversando com um monte de gente Então, cara Você vê, poxa Mas me pintaram como um monstro Ai, É um monstro Então é isso e a gente vê que a análise sobre essa treta, inclusive dos dois lados, se a gente for ver o julgamento, na o... verdade, pessoal, isso é uma coisa que eu vou ser bem sincero e que duvido, eu duvido que o outro lado vai dizer, até porque ele saiu ganhando, né, mas agora o julgamento, a gente vê que as pessoas estavam completamente, hoje em dia a internet, ela não sabe julgar, é extremamente perigoso, por quê? Porque no exato momento que eu postei o vídeo, já teve um monte de gente me apoiando, nossa, Peter é muito legal. E depois, um dia depois, um dia depois, eu falei que era ponta do Iceberg que eu ia mostrar mais coisa. O Haluka postou o vídeo dele, debochando, só brin Ele pra... praticamente falou o vídeo brincando e dando sobre erros em adjetivos que eu dava. Ai, gente, ele errou um adjetivo? Ele errou uma nomenclatura? Ah, ele errou uma data? Coisa que nem influenciava a história. Né? Ele foi essa a argumentação dele, né, se você acha bom ou não, não importa, ponto, foi essa. E daí, o pessoal falou, meu Deus, e todo mundo se voltou contra mim? grande parte, até, bom, as pessoas que viram o vídeo todos se voltaram, voltaram contra mim, então você vê, será que realmente elas estavam buscando pela verdade? Elas acreditaram em mim até o ponto do youtuber maior e da, da massa, né, da... Da bolinha, da alta cúpula, lá dos youtubers começarem a, a me difamar, eles começaram a falar: Não, Peter Omon, a internet, as pessoas não têm personalidade própria pra, pra dizer que uma coisa tá errada ou certa. O número de pessoas que tinham me apoiado era. No pico que chegou, era mil pessoas, vai. Mil pessoas que estavam comentando, tava dando like, tava divulgando, tava realmente mesmo depois do vídeo. Mas mil. E com, com o Haluco, umas 300 mil literalmente, hein? vou te dizer então pessoal é, é, é extremamente complicado isso né? a gente vê que não parecia ser uma, um julgamento balanceado parecia ser um julgamento afobado, que só queria ver o, o, para quem pegar fogo ali o Halo, o, o Haloco é um monstro ele respondeu, hahaha pessoal eu sou maior, hahaha ele é nazista olha pessoal, olha o Peter ali, vamos destruir o Peter parece que o pessoal quer ver fogo e se ferrar por isso que não adianta você falar, não adianta você argumentar Sem contar o ponto da ideologia dos caras Então A gente vê que não adianta né? O pessoal não entende Daí eu venho os Caras completamente desonestos E falar, Pedro, mas olha o expose De doce Até os fãs dele se voltaram contra ele uhum. Eu vi Então se você entra no último vídeo dele tem um monte de likes E o quanto de meninas Que tem lá Ai como ele é maravilhoso Agora o Haluca, primeiro, é maior. Né? Segundo, que o Exposed do Z, muitos youtubers ajudaram. Quais youtubers grandes que ajudaram o Exposed que foram lá e falaram Galera, ele sofreu um Exposed. Né? O Nilman não fez. É uma, e assim é um ponto absurdo, principalmente pro meu lado da comunidade. Né? Pra quem a gente tá aqui, é essencial. Mas não recebia ajuda de ninguém É óbvio né Só que o Haluka Era absurdamente maior que o Z, né? Tinha um poder de influência e Idolatria ele, Que ele tinha assim Todo mundo sabe Que era muito maior que o Z O Z Fazia as meninas apaixonadas Ai como ele é lindo Mas O Haluka tem uma coisa Muito diferente do Z Que Ninguém comenta Quando vai falar Essas neiras Esse ad hominem Que é o seguinte O Haluka é Ele ainda forma ele forma identidades Então muitos menininhos começaram a usar sai por conta dele Começaram a, a ai, ver o mundo LGBT Então a pessoa mudava por conta dele Construiu uma identidade Entre aspas Construiu uma identidade E Você acha que a pessoa construiu uma identidade? A pessoa mudava de sexualidade, mudava de se vestir Brigava com os pais por ele né? era, fã, era fãzinha Coisa de parecida com o boyband Muito menor Então não tem como você comparar, sabe? É, é, é desmedido então, no mesmo pessoal que fala dos crentes, ah, eles, eles nunca vão aceitar, por isso que não adianta dis discutir. Olha os idólatras do Raluca. Eu, sinceramente, você pode ver as discussões que eu tentei ter com eles, os caras são, são doentes, eles realmente parecem ter problemas. Parece os meus irmãos mais novos, eles não, não sabem discutir. sei lá, com eles, um argumento, eles ficam. Né? Você tem que ir lá pegar, fazer, aprender a força. Parece que é isso com os caras, meu. Não é? Os caras parecem são bitolados, são avoados, ah oh, o que que tá acontecendo nesse mundo, né? Os caras são loucos, são fora da casa. E isso, infelizmente, nenhum deles teve coragem. O desafio, ó, Luca pro debate, aceitou? Não. O desafio, Pablito, pro debate, aceitou? Não. O desafio, para pro debate, aceitou? Não. Uh, Desafiei várias pessoas pra um debate, vários fãs do Haluco, youtubers pequenos, aceitaram? Não. ó. Oh. Por quê? Porque ah, a gente não é intelectual. Mas quando é pra me ferrar, vocês são intelectuais, vocês são os cacete, né? Vocês fazem as coisas sensacionais. Vocês viram juízes do nada pra saber apitar, saber as regras do jogo. Quando chamam, é a mesma coisa que, um, que o juiz lá, por exemplo, do Corinthians. O juiz do Corinthians, ele vai lá, um juiz que... Eu... Corinthians paga lá no jogo do Corinthians, o, o juiz vai lá e ele sempre rouba pro Corinthians. O Corinthians, ah, sempre vamos contratar esse juiz, né? Sempre dá um jeitinho de colocar ele nos jogos. E daí o, perso, daí o pessoal da FIFA fala, não, cara, vem, vem aqui, vamos, vamos discutir um pouco sobre arbitragem aí, explicar por que, que você faz isso, tá vendo? você tá agindo algumas coisas fora da regulam, regulamentação dele. Não, mas eu nem sou juiz, eu só faço pro hobby, na verdade, sabe... Bem, na verdade, eu nem gosto de juiz. Eu sou um cara leigo! Eu não gosto disso. Não, pra que que eu iria? que que a FIFA ia fazer? A FIFA demitiu o cara. A FIFA ia banir o cara. Mas como a gente tá em outro contexto. Hã? Então é o que eu digo, o pessoal não sabe ver o todo. E quando eles tentam ver o todo, eles só botam dois lados, como se fosse. Ah, é um contra o outro, né? Clássica coisa de direita e esquerda. Então, assim, ah, e o Mr. Peter estava junto. E é, Nazi versus o Raluca. Não é assim. Não é, não é. Eu era uma terceira posição que, que me ferrando ali das duas formas. Eu estava sendo ferrado pelas duas. Porque indiretamente aqueles idiotas me ferraram. Pelas ações deles, eles me ferraram muito nesse caso. Então, se eles tivessem parado. Né? eu conseguiria alcançar muito mais pessoas, né? mas não. Então é, é isso aí gente. É complicado. É. Mas vamos para cima, vamos para cima. Expliquei aí e um abração, cara, um abração para todos vocês, parceirada. Vamos para cima, mas daí eu é um últimos vídeos sobre isso só para dar um ponto final nessa história, só para explicar e dizer que eu tô tranquilo, tô só querendo seguir. E vamos pra cima, vamos lá. Mas é isso aí. E tchau, tchau.